Você sabe para que serve o caldeirão na magia? Sabe como tornar o caldeirão devidamente preparado para os seus trabalhos mágicos? O caldeirão se tornou um dos símbolos mais emblemáticos da bruxa na modernidade e existem muitas coisas sobre ele que não são contadas. E hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre este instrumento mágico tão poderoso.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 Com toda a certeza do mundo, o caldeirão ele se tornou um dos símbolos mais emblemáticos e uma referência quando a gente fala das bruxas na modernidade. E sim, ele é considerado um instrumento mágico utilizado pelas bruxas modernas e ele pode ser visto nas práticas de magia, como um símbolo dos deuses. Em algumas mitologias, ele é a representação dos mistérios da vida e da morte. No vídeo de hoje, eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre este instrumento mágico. A gente vai caminhar pela história e vai compreender a importância desse instrumento desde tempos imemoráveis até a gente chegar nos dias de hoje com as suas utilizações mágicas e ritualísticas. E eu também vou te ensinar a consagrar o seu caldeirão com um ritual vindo direto do meu livro das sombras, que vai tornar o seu caldeirão muito mais poderoso e preparado para suas magias e rituais. Então, assiste esse vídeo até o final, hein? São muitos os livros que eu vi nesses anos de bruxaria principalmente os, os de iniciante, e em todos eles a gente vai encontrar o caldeirão como uma ferramenta mágica da bruxaria. O que faz parecer né, que essa ferramenta é inerente e indispensável. Mas a grande verdade é que dentro da wicca tradicional, o caldeirão ele não está realmente listado como um instrumento mágico, fixo iniciático. Mas antes de continuar com esse assunto, já deu para perceber que aqui nesse canal você vai encontrar conteúdo de primeira e saber tudo aquilo que tem vontade vindo da bruxaria e vindo de um bruxo de verdade então se inscreve no canal para não perder nada do que eu trago por aqui a magia natural que a gente conhece hoje em dia e é tão difundida nos meios ecléticos e nas práticas cotidianas ela vai beber de diversas fontes e vertentes pagãs em sua maioria dos escritos do wiccanianos né de Gerald Gardner, que foi uma grande revolução entre 50 e 60 e das tradições wiccanianas que foram surgindo ao longo do tempo a magia natural ela é um sistema de se fazer e magia e para alguns até mesmo a filosofia de vida que busca o contato com a natureza e com as suas forças assim como os deuses de diversos panteões que podem ser incorporados dentro de um sistema de culto pagão e essa análise de informações é muito importante porque o atame, a espada, a varinha, tão citadas na bruxaria natural, que na verdade vieram emprestados da wicca, que também foram emprestados na magia cerimonial, e que por sua vez, esses instrumentos, numa visão geral, são instrumentos muito usados em momentos específicos da história da humanidade. E por que falar disso aqui? porque eu acredito que não só pelo simbolismo e pela representação de transformação, formação, vida e muitos outros que o Caldeirão traz, ele faz parte da história do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos e também é muito difícil desassociar esse instrumento da figura da mulher do campo que cozinhava os seus mingaus e também seus ungüentos dentro de uma grande panela sobre um fogão a lenha, porque a gente vê isso também todo dia dentro das nossas próprias casas, mesmo que o fogão elétrico, a cooktop ou suas panelas sejam elétricas. Elas continuam existindo e estando na nossa realidade até hoje. E assim como as espadas e facas, né? É, a gente pode pensar no sinônimo e simbolismo da proteção se encontram nas nossas mesas na hora de comer ou outros instrumentos mágicos também estão dentro do nosso cotidiano. E para a gente falar de magia, é, assim como de instrumentos mágicos e seus usos, a gente precisa observar o seu simbolismo histórico e saber o porquê é, e quando ele ganha esse tom mágico, a gente precisa compreender esse instrumento que a gente usa e quais as ligações que ele tem com o desenvolvimento da humanidade e em que momento talvez ele possa ter se tornado um instrumento ritualístico. Os rastros arqueológicos até o momento vão datar a fogueira mais antiga entre 800 mil anos. E sem esse fogo, que no início não era algo proposital, era uma coisa que o homem primitivo dependia de queimada ou de um raio para ele poder usar, e que ao longo do tempo e da história e do desenvolvimento do homem, ele foi encontrando maneiras de criar o seu próprio fogo. E a partir desse controle do fogo, esse homem primitivo conseguiu né, criar as tochas, as fogueiras, e através delas se proteger de animais selvagens, caminhar à noite, por maiores distâncias o que era impossível sem luz não é mesmo iniciar interação social mais pontual por conta da fogueira no centro das aldeias e essa troca de experiência que acabava acontecendo e futuramente cozinhar seus alimentos antes de qualquer utensílio né que se parecesse com uma panela o homem do passado ele cozinhava o seu alimento usando de gravetos varetas lanças todas de madeira é... Enfincava ali o alimento e deixava ele de alguma maneira tostar naquele fogo Para que ele pudesse então comer Com o controle né, do fogo, o homem do passado Ele foi percebendo que ele podia fazer queimadas propositais No ambiente onde ele estava E com isso ele tirava alguns animais da toca Deixando eles mais expostos para que eles pudessem ser caçados Mas também ele descobriu que alguns alimentos Quando torrados ou queimados mudavam de gosto, de textura E a partir daí ele começou a perceber que alguns alimentos poderiam ser cozidos ou tostados desse processo ele começou a usar carapaças de tartaruga ou é, carapaças de grandes moluscos para poder tornar ali talvez as primeiras panelas primitivas e cozinhar os seus alimentos após isso né a gente vai dar um salto no tempo por volta de 20 mil anos antes da era comum é, a gente vai ter umas especulações sobre o uso de alguns vasos de cerâmica é, bem rudimentares, bem simples, como também algum tipo de panela que suportava o calor e através disso podia-se ter o cozimento dos alimentos utilizando água que era fervente, né? E há uns 5 mil anos atrás, os caldeirões mais enormes feitos de pedra é, que eram impossíveis né, de serem transportados durante as mudanças das tribos nômades foram encontrados. E por volta aí mesmo, de 5 a 3 mil anos antes da Era Comum, a gente vai ver as panelas de pedra começando a se melhorar e logo, saltando de novo na história, a gente vai ver os metais e as primeiras panelas feitas de cobre, de bronze, aparecerem também pela história também extremamente pesadas, também de difícil locomoção e acaba que fica como rastro histórico dessas tribos nômades para a gente poder perceber como era é, esse trato alimentar Daquela, daquele período histórico. Então, com o avanço da descoberta dos metais, a gente vai ter também o avanço das panelas e das técnicas, dos materiais que foram usados, e a gente vai pensar em panelas que são é, facilitadas para a locomoção. Né? Com esse avanço da humanidade, a gente vai encontrar, mais ou menos ali pela Mesopotâmia e Grécia e até na Roma, recipientes de cozimento que eram mais leves, mais fáceis de carregar, surgindo e se aperfeiçoando. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, por isso eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram, arroba Cedric Nightingale. No Insta eu posto conteúdos que são diferentes dos que você vai ver aqui, mas que complementam ainda mais o seu aprendizado. Por isso, me segue no Insta, arroba Cedric Nightingale e me chama no Direct pra gente conversar. O que a gente tem que deixar fixo na nossa cabeça é que os instrumentos que temos como mágico, usados nos nossos trabalhos ritualísticos hoje em dia e até mesmo em alguns períodos no passado, na sua maioria não passavam de instrumentos de facilitação da vida cotidiana e que através dele era percebido o seu poder de transformação da realidade e por isso se tornava então uma ótima ferramenta espiritual que podia através da ideia de macro e microcosmo mover as energias espirituais e nesse movimento filosófico de compreensão das coisas, a gente pode especular que em algum momento entre uso doméstico surge o uso mágico e ritualístico. Seja quando as ervas e insumos começaram a ser descobertas, os chás de cura ou os venenos e os ungüentos preparados, seja quando em um olhar mais atento aquele instrumento de facilitação cotidiana que melhorou a vida e manteve as pessoas vivas e alimentadas, nesse processo, uma coisa que deveria ser apenas um objeto se torna sagrado e mágico. E é porque essa imprevisibilidade acontece que talvez o impossível seja visto. E o caldeirão, então, se torne um instrumento mágico e ritualístico que nos conecta com espiritualidade numa assimilação mágica dentro da bruxaria e uma forma bem binária o caldeirão normalmente é visto como símbolo da deusa como útero fértil que dá é, início à vida e como tudo dentro da magia funciona através de uma observação e comparação simbólica né, da assimilação da realidade o caldeirão ele é considerado útero então ele se entrelaça ao feminino né devido a essa ideia de gravidez e fertilidade em tradições mais folclóricas e de magia galesa, a gente vai encontrar o caldeirão como símbolo da deusa Ceridwen, que é a senhora dos grãos e de toda a inspiração, também vista como uma grande iniciadora nos mistérios de tudo que existe. O caldeirão ele vai ganhar uma forte associação com os mistérios com a fonte de vida do conhecimento. Ele ferve as poções e cozinha os alimentos, mas ele também pode ganhar aí uma imagem assustadora, né? Porque dali também saem os venenos. E com a falta de atenção, tudo pode queimar, amargar, fazendo com que a responsabilidade pelo conhecimento e os seus usos seja sempre lembrado nesse processo aí de transferência mágica, né? A gente tem que cuidar daquilo que a gente conhece, tanto para bem quanto para mal. Das panelas, né, vem a transformação dos alimentos, de um estado para o outro, que ensinam, através do simbolismo, o poder da transformação, dando ao caldeirão aí o status de instrumento transformador e transmutador os alimentos né, que nutrem a nossa vida também estão ali dentro. Por isso ele vai se alinhar a essa fonte simbólica da vida. Pensando é, nessas receitas né, cheias de proporções e todo tipo de química e alquímica, fervura e mistura dentro do caldeirão, a gente vai trazer esse simbolismo também de encontro da sabedoria, do conhecimento através da experimentação. Pensando nos venenos e nos insumos alucinógenos, e tudo que necessariamente não é bom que possa sair dentro do caldeirão é um alerta do poder de destruição de vida e morte dos deuses, assim como um portal de passagem para os reinos espirituais. E é por isso que a gente queima os nossos pedidos, os nossos desejos e até mesmo os nomes dos inimigos dentro do caldeirão na intenção de entregar para os deuses e para as forças criadoras esse, esse nosso desejo de transmutação ou de destruição. E todo tipo de significado mágico, né, para os usos que a gente encontra pode ser é, visto alinhando uma análise entre histórico e filosófico, sobre como aquele instrumento resolveu, agregou e cuidou dos povos aos quais tiveram contato com ele. Quando a gente alinha né, essa comparação filosófica com o uso desse utensílio, com a usabilidade que ele teve, a gente vai perceber é, o significado que ele ganha, tanto para os grupos e para as culturas que tiveram é, vínculo com ele, como para a gente mesmo. Então, a gente vai Vai ver que ele pode estar associado a deuses e deusas, é, ele pode estar associado a grupos, ele pode estar associado como formas de uso tradicional ou não tradicional, tudo por conta dessa ideia de usabilidade, da relação que ele vai ter com aquele grupo, com aquela cultura e com aquela tradição. Eu vou te fazer um convite. Agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar vários benefícios incríveis e imperdíveis, como por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai te dar destaque nas lives, principalmente as de onde eu vou responder a sua pergunta, porque ela vai aparecer para mim em negrito e eu vou conseguir aí colocar você na frente de todo mundo. Você também pode fazer parte do grupo secreto a Revoada Rouxinol Lá a gente fala sobre magia e realiza juntos todo mês um ritual incrível. Ou então, fazer parte do Círculo Rouxinol um espaço de desenvolvimento mágico onde você vai ser guiado por mim, tendo aí os vídeos do canal como base e conteúdos materiais aí exclusivos. É muito fácil se tornar membro, é só você clicar no botão Seja Membro aqui embaixo, do lado do botão Inscreva-se no canal. Ou então, clicar no link Seja Membro na descrição desse vídeo. Escolhe a sua categoria, né, a melhor, a que melhor combina aí com o seu dia a dia, com o que você deseja aprender e pronto. Então, escuta aí os chamados roxinóis e vem fazer parte da nossa revoada. O caldeirão atualmente é vendido com três pernas, o que é interpretado, né, como uma, uma alusão, a deusa tríplice, né, essas três pernas. É, se elas realmente foram colocadas para isso, eu não sei, eu também não posso afirmar. E se a gente for buscar também através de pesquisa, eu acredito que vai ser bem preciso, né? E sendo bem sincero, os números de pernas, eles não vão ter em nada na eficiência ou na eficácia da sua magia feita com ele. Então, as pernas do seu caldeirão... É, sendo três ou não, vão dar no mesmo. Os materiais também podem ser diversos, né? Ferro fundido, cobre, inox... Sendo é uma panela, ele pode ser usado para cozinhar, é, então ele vai se tornar aí um caldeirão, ele vai servir para o seu propósito mágico, ritualístico, independente do que as pessoas falem. Ele não precisa ser daquele jeito estruturado, como você vê nos filmes, para ser mais poderoso, para ser mais importante, certo? Certo? Ele precisa fazer sentido para a sua prática mágica. Isso é um símbolo de tudo isso que a gente está falando aqui. E dentro das minhas práticas, eu tenho caldeirões que são puramente usados para queima de objetos e trabalhos com materiais que são corrosivos. Sendo assim, né, o próprio caldeirão ele é feito... É, para ser mais resistente ou então caldeirões de cerâmica panelas né que eu posso usar água líquido cozinhar os meus alimentos afinal de contas é muito imprudente nada higiênico e muito problemático a gente usar o caldeirão que você vai usar para Preparar coisas que são tóxicas ou químicas e fazer uma sopa ali dentro, né? Então, é por isso que eu digo para vocês, vocês também têm que situar as práticas de vocês dentro dos materiais. E para mim, né, a consagração do caldeirão, ela tem que ser feita diretamente no fogo, porque é o fogo que vai fazer com que sua magia se torne poderosa. Sem o fogo, o caldeirão, ele é só um símbolo, ele não é nada mais que isso. O fogo precisou vir primeiro para que a gente pudesse descobrir o caldeirão. Então, antes de você realizar qualquer feitiço ou ritual, eu sempre recomendo que você faça aí a consagração da sua panela ou do seu caldeirão utilizando aí o fogo, por isso eu vou te ensinar uma consagração vinda direto do meu livro das sombras, que é muito poderosa e também muito simples. Então antes de você realizar qualquer feitiço ou ritual, eu sempre recomendo que você faça aí a verificação do espaço onde você tá, né? Faça uma purificação, um banimento, esse lugar precisa estar tá neutro para você trabalhar a sua magia. E caso você não saiba o que é um banimento ou uma purificação, eu vou deixar aqui em cima nos cards um vídeo onde eu falo tudo sobre isso. Outra coisa muito usada dentro da bruxaria e que eu sempre aconselho para todo mundo que está praticando é traçar o círculo mágico antes de um processo ritualístico porque o círculo mágico ele não só vai te proteger de toda e qualquer energia externa como ele também vai se tornar uma grande panela de pressão ali dentro e vai fortalecer o seu ritual é sua magia que está sendo realizada ali então caso você não saiba o que é um círculo mágico vou deixar também aqui em cima nos cards tudo que você precisa saber a respeito do círculo mágico certo Bom, para essa consagração, sabe o que você vai precisar? Você vai precisar do seu caldeirão ou da sua panela e de azeite. Só isso. O azeite, em diversos momentos da história e em muitas culturas, vai ter uma visão de poder, sendo interpretado como uma erva de contato com os deuses, de bênção e purificação. No Egito, o cultivo da oliveira teria sido ensinado por Isis. E na mitologia grega, a deusa Atena trouxe a Oliveira para que dela né, fosse feito óleo e então, durante a noite, pudesse iluminar os caminhos. Além disso, também iria servir de remédio para diminuir a dor e um alimento muito rico em energia para os feridos em guerra. Dentro das tradições de bruxaria, até hoje o azeite ele é usado na unção dos sacerdotes e das sacerdotisas em rituais que são muito importantes. Com azeite você vai untar o seu caldeirão por inteiro vai acender ali uma das bocas do fogão e vai colocar ele em cima ali do fogão e vai deixar que o caldeirão esquente por completo aquela gordura e ela começa a se fundir com o metal. No momento que você vê que essa gordura está se fundindo com o metal, você vai colocar suas mãos sobre o caldeirão e você vai repetir o seguinte encantamento. Fogo primordial que ilumina a vida. Presente dos deuses para o nosso desenvolvimento. Guardião da humanidade, chave para o reino dos deuses. Você que esteve com os primeiros humanos. Com Prometeu nos ensinou a rebeldia. Com Héstia nos mostrou o amor e a família. Com Hecate nos traz a luz e o caminho. E com Apolo o brilho infinito. Que seu poder arda nesse momento. E que ele reflita o calor e o brilho da chama eterna. Que a tudo cria e consome. Que assim seja e assim se faz. Então você pode desligar aí o seu fogo, porque ele já fundiu o ferro e seu caldeirão tá aí pronto para você utilizar magicamente. É muito importante que depois que você consagre o seu caldeirão, você também pense um pouco no simbolismo pessoal que ele tem para você e na relação que você também tem com esse instrumento mágico, com a cozinha, com a transformação e transmutação das coisas. Certo? Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo amor e carinho no mundo. Obrigado por assistir esse vídeo. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!